É. Oi! Hoje eu vou falar sobre o famoso Windows XP. Mas antes disso, caso você não sabe o que é o um Windows, que eu acho bem difícil, mas tudo bem, eu vou explicar de uma forma simples e rápida. Windows é uma palavra em inglês que significa janelas. No português, no entanto, o seu uso está exclusivamente associado a um sistema informático desenvolvido pela empresa Microsoft, comercializado desde 1985. O Microsoft Windows é um sistema operacional, isso é, um conjunto de programas que permite administrar os recursos de um computador. Esse tipo de sistemas começa a trabalhar a partir do momento em que se liga o equipamento para gerir o hardware a partir dos níveis mais básicos. Agora vamos ao que interessa: o Windows XP. Lançado em 25 de outubro de 2001, o famoso Windows XP é um sistema operacional desenvolvido e comercializado pela gigante do software. A Microsoft. O nome é XP deriva da palavra Experience. O sistema operacional possui cerca de 400 milhões de cópias em uso atualmente, e é o mais usado em todo o mundo. Foi isso, espero que tenham gostado. adiós.